É... Ah, Ô Gato, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Veio aqui minha cabeça. É, um, acho que uns 3 três, três anos e meio atrás, eu... antes das meninas, né? É, a gente foi assistir um stand-up lá no Frei Caneca, ah, é do... Caneca. É legal o stand-up do Frei Caneca, cara. É, a gente foi assistir aí, eu não lembro o nome do ator, cara. É um cara que tava ajudando a Fátima Bernardes aí no. É, o, Marcos é Sarro. É, o, Sarro. o Marcos Vera, isso mesmo, não o Vera. Ah, isso Marcos mesmo. Vera. O Sarro tem no histórias em... boas que ele saiu da Globo porque ele se queimou com a galera umas piadas. Você eu já vi isso? ele falando sobre é, ele. Né? É muito bom, cara. Eu o Victor Sars. Tá, ah, tá. Cara, é muito então, engraçado. Então, o stand-up dele tem uma parte que, cara, eu me caguei de rir, cara. Ele vira e fala assim, eu tava tentando, fazendo teste né, na, na Globo, e sabe, toda vez lá, sabe, tentando de tudo. E aí um dia me ligaram. Ó, oh, o oh, oh, Marcos, Marcos Vera, né, é, a gente quer te contratar aqui para um papel bem importante aqui na Globo, você vai aparecer em rede nacional, puta, cara, e ele virava pra namorada dele assim, cara, namorado, ou sei lá o que era dele, Passe, pé, tá me chamando aqui, Isso é lá, né, aí ele todo feliz, e aí, então, a gente quer que você venha começar aqui e tal, aí ele foi lá, todo feliz pra Globo. Globo lá, tal. E aí quando ele entra, ele foi fazer acho que o urubu, cara. Ele ficava fantasiado. <risos> e não aparecia a cara dele. Ele ficou um tempão fazendo urubu lá. Não sei se era urubu, passarinho. Eu acho que era no. Não sei que. Se era Pica-Pau do. o sítio do Pica-Pau Amarelo. Ah, qual não, que era é... o programa. Mas, cara, foi. Uma frust... O Vesgo do Pânico. É. Não, mas é o, o... o Piopiola. A Priscila, né? Não, não era a Priscila? É. não era a Priscila, não tem uma não, lenda que o... o Vesgo era a Priscila. O Vesgo era a Priscila, o que você está falando é o Sidão, o André. O Vesgo era a Priscila. É, lembra do. Não, do, o, o Vesgo também Colosso? fez o Pintinho não, lá do Não, Tinha do o Pânico. TV Colosso, TV Colosso não, era o não, TV Colosso, a Priscila era o Vesgo. É, era o Vesgo. É, é, é o Vesgo. É, ah, era olho, mano. Era, era. E aí tinha e os, os piores clipes do mundo que tinha o cara que Oi? De, de Pintinho lá e ficava dançando com o Marcos Leão. Era o Cidão. Não, era o Sidão. verdade, o Cidão. Era o Cidão? Era o Cidão. Ah, verdade. Depois ele foi ajudar o Max Mion Depois lá. Ele né? ele foi, Dão, foi aí, umas o Marcos o Cidão, é. ele foi uma época é do Pânico. Ele foi uma época foi, do Pânico. Foi, foi. Mas o, o Vesgo era a Priscila do TV Colosso. Não, gente, não pode ser. É, foi, foi, foi, foi. É, não não sei que eu, eu lembro da história do Vesgo. Uma... Uma... Mas eu, eu contei toda de essa de história. Eu, eu contei toda essa história pra saber se você já passou por isso. Alguma, alguma coisa que eu estava esperando muito e, e aí chegou lá, ó, enfia a máscara que se esse não, tá... não Nossa. Já, já, já. É que Geralmente é era porque cara era é. gordo. Então eu é era sempre eu um amigo. Parei. Entendeu? Mas já passei, já fiz você cabeção. Se fosse fazer malhação, era um amigo, né? Certeza, eu ia ser o cabeção do negócio. Começando <risos> o da hora, velho. Era da hora. Foi legal. Foi o mais cara que, que me, mais ele, ele participou me... de temporadas do Malhação foi o Cabeção, cara. Então, mas hoje lógica dele, né? Ele tava ele trabalhando ele tava ele num deu... restaurante em Nova York um negócio assim. Tem um cara. vídeo dele muito bom, que ele tá muito louco entrevistando. Ele fala, é, eu vou beijar, eu tô namorando, mas hoje eu vou beijar na boca. Ele tá, ele tá muito chato. Cara, assim, ele é loucão. Eu acho que ele, ele é muito... Ele foi fazer aquele programa de viagem, né, cara? Ele é, não foi fazer uma época um programa de viagem ah, aí, não, não Ah, não, assisti. Eu sei que do, do, do Bruno De Luca. O De Luca, de Luca faz... Não é, é, é, sei se tá confundindo é. com o Deluca, Luca, isso que eu ia falar. Será que eu tô confundindo? Você tá confundindo com o Bruno De Luca. O cabeçalho é, ah, é do... é que ele se perdiu. Mano, tem um vídeo dele. Ah, é verdade. Eu tô confundindo. Ele tá muito doido numa festa. A mina vem tá entrevistando ele. Ele é, é, eu tô aqui, eu tô solteiro, eu tô, eu tô namorando, Sim. mas eu vou beijar na boca. Mas, caralho, você eu namorando, que porra é essa? Então, ele, ele, ele tá muito louco, cara. Mas eu já, já passei por coisa assim, já. Já, já passei. De, de decepção sempre. Vocês falaram do não no, no primeiro episódio. Não, cara, é uma coisa que é muito normal. Muito normal. E vem Se cá, em cima do não, palco. Né? Em cima do palco já deu que um Aquela tá lá atuando daquela aquela dor de barriga. Sim. E agora, o que, que eu faço? Cara, é uma aí. vez. Eu fiz um. negócio um amigo meu falou assim, cara, eu preciso de alguém pra me substituir não festa de teatro. Falei, vamos lá, vamos. Já tô rindo. Tranquilo, eu falei, não, vou, vambora. É. Depois foi então, é cabeção, sabe, tipo, fez bonecão e tal. É. Você de boa, eu aguento. Oh, eu aguento, eu aguento, eu eu aguento? Eu aguento, cara. Aguento cabeção? Aguento. Você aguenta a cabeção? ator, cara. É lógico, sim. Eu, eu sou ator, não sei, né. Une as coisas aí. Aí eu sei que que eu fui fazer, cara, e era a cabeça do personagem, acho que era Smurf, Sabe? E era tipo, ela era feita de é fibra de vidro, que é feito o orelhão. Uhum. É fibra de vidro. Inclusive a galera ainda conhece o orelhão hoje em dia, né? Mas era oh, da mesma, do mesmo jeito. Ah, eu você né? tá de brincadeira, cara. Não, eu juro. O hoje não sabe o que é orelhão, não, velho. Então, tem é isso que eu tô falando, vai saber, né? Tô avisando, né? é tipo louco, de orelhão. E eu coloquei aquele negócio, aquela roupa, meu, pesada, hein? Nossa, mano. Cara, mas despencou minha, minha, minha pressão e era tudo dublado, era tudo blitec. Era A pessoa falava. Lá em cima do palco assim, ó, o boneco do poço. Não, e eu parado aqui assim, ó, e eu, tipo, sabe quando você fica parado passando aí fica uma parte do seu corpo mexendo, tipo. Nossa, eu tô. Cara. E a pessoa do lado aqui, e o som altão. Tipo, era pra criança cara. muito pequena. Que e eu falava pra pessoa do lado de dentro do negócio, eu tô passando mal. E a pessoa segura. Segundo, então, que, é caralho? Eu vou morrer, segura Eu vou desmai segura. desmaiar aqui, cara Eu vou desmaiar aqui Não fica, só tem mais 3 minutos E de Puta. áudio Eu não aguento um Não dá, não Caramba, dá eu, tô... eu vou passar, eu tô passando mal Aí a pessoa ficava pra mim Mas cara, tem o texto do seu personagem Acho que eu fazia tipo, papai Smurf. do caralho Eu o texto falei, do... ele vai falar de fora de cena Bem de boa eu vou sair de cena, ele vai falar de fora de cena, a criança vai entender que o personagem tá ali na coxinha falando, não vou, não vou cara, eu passei tão mal, mas tão mal, eu quase desmaiei cena, mesmo assim. foi pouco e eu saí foi caótico, e era um cachê muito bosta, eu fui pra quebrar um, fui pra quebrar o um galho pra um amigo, sabe, tipo, meu aí depois quando eu liguei pro cara, o cara falou assim você se fudeu, né, eu falei, caralho filho da puta era de propósito, cara era de propósito, feito sacanagem né? porra, mano, Sim. Sabe o que ele fez? Toda apresentação ele ligava pra um amigo dele. É, se bobear foi. não sei que eu passei. Eu passei muito mal esse dia. Já teve vezes de eu errar. Essa foi muito boa, isso é mais recente. A gente tá fazendo a peça e tinha a mágica grande finale do espetáculo. Sabe aquela mágica que você amarra a pessoa com a blusa e coloca a blusa por fora e a corda? Aí você esconde, volta, a pessoa tá com a blusa por baixo da corda. Pois é. Éramos em três atores. O do meio era o que ia fazer a mágica. Então a gente fez pra criançada: olha, vai. O que, que vai acontecer e tal? Levantamos o pano. O moleque errou e ele não conseguia colocar a blusa. Ele debaixo de baixo, esse negócio, aqui quis esconder ele ficava. Aí a gente olhando de cima fala assim: vai ter que dar. Vai, vai ter que dar. Vai ter que dar. A gente ficava: só 20 segundos. 19. E o uma... moleque. A gente vai, vai dar, sim, vai dar, vai ter que dar. Não deu, cara. A gente fez um <risos> minuto e meio. Até 5, cinco. Cinco, quatro, três, dois, ponto nove, dois ponto oito. Aí a gente assumiu, falou: Meu, não, não vai dar. a gente abaixou, falou: Parabéns. Aí a molecada aplaudiu, tipo. Ah, Entendeu? tá legal, é a mágica. Ah, <risos> que lindo a mágica. Funcionou. É que assim, a gente tinha, a gente tinha uma, uma muleta que eram três palhaços. Então o palhaço errado. Foda, palhaço. Não tem problema. A galera vai rir do mesmo jeito. Você tem que ir encontrar outra piada pra corrigir isso. Mas era o grande final, era a mágica de verdade e não deu certo. Os três aí, saíram. Aí, aí ficou parecendo que era ensaiado, que era pra dar errado mesmo, né? Pelo menos. É, você tem que. Você assumir, por aí, né? Aí você finge é palhaço meu... também, não é mágico, não. Não é, <risos> sabe? Mas a gente refletiu. Pós a apresentação, a gente refletiu: do tipo, puta, vou largar minha profissão. Porque a vergonha era muito grande, muito grande. Mas ah, você, nunca fez, é você nunca fez deploy na sexta-feira errado. Você não sabe o que é vergonha. Fez o quê? <risos> você nunca fez deploy na produção na sexta-feira errado. Você não sabe o que é passar é, vergonha. Deploy é, é subir o sistema na produção, subir o sistema pra, na, na versão final. Você não sabe o que é passar guarda. vergonha. Ah, o mais legal é. é que eu tô aqui tipo, perguntando o quê? E o André já assumiu que não sabe, ele tá aqui, ó. André, Tô bem com o André. André. Ah. Eu é, tipo, quando... aqui. é tipo quando você termina de cozinhar a metanfetamina, André, o deploy. Quando você dá pro. Quando você consegue vender a metanfetamina pro cara, é o deploy. <risos> Fazer o comparativo com a sua área.